Na aula de hoje, eu irei ensinar a você, iniciante, passo a passo como fazer o polichinelo, mas antes tem que ter a liberação do seu médico, eu sou o professor Emílio Júnior, se inscreva no canal. Você vai ficar com ambos os pés paralelos mais estreitos ou mais fechados do que a largura do seu quadril. Vai posicionar ambos os braços nas laterais do seu corpo, assim, vai dar um pequeno salto e colocar os braços acima. Pequeno salto e fechar os braços. Saltou, braço acima, saltou, braço abaixo. Vamos fazer uma sequência de cinco vezes, só para você fixar bem esse exercício. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz da maneira mais simples possível para você conseguir fazer, mas se você for intermediário ou avançado, aí você não precisa fazer dessa forma com uma contagem, você coloca um reloginho que é para medir o tempo, aí você coloca lá intermediários, um minuto e você pode fazer o polichinelo, claro, um pouco mais rápido, assim que é o polichinelo tradicional. E se você é avançado, aí eu tenho um desafio para você. Avançado, vai fazer um polichinelo ainda um pouco mais rápido, que seria o polichinelo para avançados, que é dessa forma. 3, 2, 1, vamos lá. Assim, por um minuto, eu desafio você a fazer esse treinamento, mas somente os intermediários avançados. Se você é iniciante, é da maneira que eu expliquei, bem calmo, deu um salto, colocou a mão em cima, pulou, fechou, saltou, fechou, e assim você vai progressivamente, conseguindo fazer a atividade física de maneira segura e no lazer ou no conforto da sua casa. Muito obrigado por você assistir a mais essa dica passo a passo do professor Emílio Júnior. Se inscreva no canal. Até nosso próximo encontro!